Nós vimos uma ação do DF Legal de recolhimento dos pertences pessoais das pessoas em situação de rua, que são aquelas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade máxima, que muitas vezes não têm acesso à unidade de acolhimento institucional, a serviços de atendimento, à política de assistência social. Eles foram vítimas de uma atuação das mais desumanas que eu já vi desde o início do meu mandato e da minha história como militante de direitos humanos nessa cidade. E sem a presença de qualquer agente público que pudesse garantir um atendimento social ou um atendimento em serviço social psicossocial. Foi lá lament gerou uma comoção social enorme na cidade. Eu considero que foram roubo dos pertences da população sem nenhuma explicação. Imaginem que um dia antes nós tínhamos uma seca terrível, 120 dias sem chuva no DF, no dia seguinte uma chuva, frio, e essas pessoas estavam sem suas roupas, sem cobertores, sem colchão, sem bicicleta, que às vezes é o único meio de locomoção, ou algum trabalho, algum bico que uma pessoa em situação de rua faz, sem itens de higiene pessoal, e não tem qualquer acompanhamento. Da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os agentes públicos especialmente os idealizadores de uma ação terrível, desumana como essa, precisam se explicar para a sociedade. A gente não pode achar normal uma ação tão truculenta e autoritária que tem se repetido. O DF Legal parece que não entendeu que nós estamos numa calamidade pública, numa situação de pandemia. Eles estão priorizando agora o recolhimento dos ambulantes, como eu falei na semana passada, em Taguatinga e na rodoviária. Estão apostando na repressão enquanto nós temos centenas de milhares de pessoas desempregadas por conta da crise econômica gerada pela pandemia. O Instituto, no setor, entrou com uma ação judicial para que o governo devolvesse em 24 horas para o nosso setor. Lá para a sede deles, todos os pertences das pessoas em situação de rua que foram vítimas dessa ação truculenta. E foi uma ação vitoriosa. Nós, como Comissão de Direitos Humanos, aqui da CLDF, enviamos ofícios a todos os órgãos. Vamos cobrar a explicação, porque, na nossa opinião, teve um atentado aos direitos fundamentais daquelas pessoas. É uma ação desumana. Que essa casa convoque o secretário do DF Legal para prestar esclarecimentos de quem idealizou e como foi planejada uma ação ilegal e desumana como aquela.